Ai, meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta <risos> e se inscreve no canal. Tamo junto. Tranquilo? Suave? Ah, vamos de gameplay. Já vou dar a Kiwi. E aí, cara, como é que vocês estão? Tranquilo, rapaziada? Vamos embora, lauzinho de leves. Tentar não me estressar, né? Vamos se divertir, vamos se divertir. Tá vermelhão? Pô, fui pra praia, brother. Lá em. lá em Búzios. Gostosinho com a minha família. Aí peguei uma cor, velho. Tava da cor a parede, agora eu tô. Mais vivo, digamos assim Cara, vou banir o gato, brother Não gosto esse gato, não Contra um Xin Zhao Cetão, do dia Garen Xin Zhao É, 7 não foi ruim, não A gente pega ritmo fatal agora, chat tá. Esse boneco é maneiro, cara Será que eu pego linhagem aqui, mano? O que vocês acham? Não, não Cara, será que eu pego? Vamos testar, mano? Eu gosto dizer aqui, mas se a matchup o cara vai ficar... Me dando outro ataque aqui toda vez que ele voltar. Tô pensando nessa porra aqui, cara. Acho que eu vou tirar. Ai, tá muito bom esse jogo, brother. a jungle não, joga, brother. Geralmente tá na parte da segunda ou terceira, que a gente começa a xingar o jungle de burro. Aí eu faço menos que o básico na jungle e fico 5-0. Obrigado! Falou a palavra jungle e já fico puto. Sei que é o não, mano. Cadê aquele bonequinho? Achei! Yes! Cara, Leona lida mundo. Cara, é impressão minha ou o mundo countera a 7, velho? Eu já vi isso em algum lugar. Alguém já me falou isso, cara. Eu tô doido. Fonteira, né? Alguém me falou isso, mano. Queria pegar um Ione, mano. Mas eu vou fazer merda pegar Ione, velho. Vai ficar ruim a comp. Precisa de uma Frontline, tá ligado? Eu tava precisando pegar a Remerdinger, mano. Mas uma Frontline aqui é God, velho, com Aristar, tá ligado? Vai dar muito espaço pra esses três safados. Se eu pegar a nossa, única Frontline seria Aristar, velho. E a gente que dar um kitback, seria meio estranho. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Eu vou de ritmo? Cara, eu pego... Eu pego... Acho que eu pegar a vida, mano. O mundo, ele... Vamos pegar armadura, velho. É que o mundo bate muito, chat. Foi. Peguei uma runa não tão boa pra ler face, mas fazer o quê? O que importa vai ser depois. Sete ritmo tá funcionando? Depende, só se nerfaram, mano. A última vez que eu joguei, foi maneiro. Cara, o mundo é... Ele vai pegar Doran Shield, vai ficar trocando comigo toda hora. Quem tiver mais que ganha, né? Acho que é Shield mesmo. Uma pergunta passiva do mundo. Aquela mini Bansheezinha, Eu posso tirar com o W e ele ainda toma dano? Eu posso tirar com o meu Q ou é só com o E? Só o E tira, né? F, agora entendi Nossa, vai ser muito chato essa matchup, cara Tenho dúvida como é que eu jogo isso, mano Não dá pra abusar muito do, do sustain diff. É um mundo O que eu peguei aqui? Eu acho que eu pegar o W, mano Acho que ele pegou o Q, mano Olha, eu tô mudando, chat Ele tô mudando Pera, pera, pera Ele perdeu a passiva Ele perdeu a passiva com o meu W, chat Ou ele nunca teve a passiva? Eu tô doidão Olha, tá sem a passiva agora Eu perdeu, não? Ué, caralho Ué, cadê a passiva dele? Eu tô, Eu sou cego? What? Caralho <risos> Que chato, mano Ele ia ter que flechar ali, velho Mas meu ano puxa Aqui eu vou dar B, brother. Vou fazer o xisco dele na boca dele Mano, me dá uma blade Que eu vou de limite teste Eu quero porradaria Suco na boca Vambora, rapaziada Minha equipe tá... Tá arregaçando, velho É contra a do early game Na teoria, a Nida faz mais, Brother. Mas o Echo tá um pouquinho melhor Olha a Nida aqui Que isso, que isso, que isso, que isso esse que esse aqui, mano? A ficou louca. Salve, Juqueira. Boa noite. Nossa, sem fuder, né? Flechou! Ela tinha uma flecha. bem que eu não flechei atrás, mano. aí me fudeu. Tirei o E dele. Cara, atravessa o bagulho, chat. Por que que atravessa? Quando que atravessa? Não entendi. Oh, atravessou. Uau. Não sei o meu cooldown, bro. ele tem muita gente top Olha quanta gente top Ah, queria porra ele, cara Tirar essa pique pelo menos Eu consigo matar ele? Não consigo Morrer Cara, isso foi o limite teste, tá ligado? Ai, que agonia Se der away o bagulho não vem, mano Que agonia, né, que eu quero não tava morto ali de novo Trolei, trolei Tá corta quarta cura nesse safado? Na boca dele? Ele vai conseguir farmar? Não, yes Ele pode jutar, cara Ele deu o ghost Ele ainda pode estar top ainda Nice, tirei o O xixi dele, chat Tirei o xixi dele, eu vi, eu vi, eu vi Campa mesmo, campa mesmo, faz essa porra de drag, caralho Tinha uma Leona top E ainda tá top ainda, mano a Leona tá mid Cara, o cooldown dele é muito rápido, velho Pô, tadinho do Envy, mano Complicado, hein, rapaziada Ai, ah, a gente perde o drag ainda, cara E a gente perde o drag ainda, velho Os culaches, meu sup, meu jungle, hein, velho Tamo sofrendo aqui na solo lane Cara, eu nunca sei quando que é o bagulho Ou é o E dele Parece mesmo nessa skin Mano, isso aí é muito desagradável Nice Meu Deus Ai, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Cara, sempre que eu não olho, dá zap, pro cara, velho Para de olhar Ai, ah, e não crachê, a Wave tem uma Leona e Nida top, velho. Puta que... Olha, ele puxou! Oi, valeu, titio. Puxa, puxa, puxa. Os caras vão Aralto. Jace tá dando beiro, não posso fazer nada. Ele puxou full. É isso. A gente só pode assistir de longe, chat. Pega aquela SP ali, vou dar uma recuada. Os caras vão tacar Arauto top? Olha que bagulho desagradável, mano. Pô, vou ter que ficar, mano. Hum. Triunfo! Uh! Derguei a lança. O cara com o Zeraf! Ult dele, derguei a lança. Oh, baby! Toma ali, titio. Dive então. Dive então que eu quero ver. Bora, mano. Ai, queria muito pegar essa barricada, mas é over do over do over. Aí não tem como. Foda-se! Yes! Uh! Agora eu perco uma barricada por causa disso. Mano, vai dar tempo, ele limpa o wave muito rápido. Vai conseguir checar checa aqui. Bota dois. Ele limpa o wave muito rápido, eu vou pegar, pegar a barricada. Meio tarde essa pode refil, mas foda-se. Será que a gente tá torrendo, meu querido? Cara, ainda ele não tá conseguindo soltar o mano. Isso é nice. Olha ah lá, pegou uma barricada. Duas barricadas. Puta que pariu. O cara acaba com a minha torre dando cabeçada, mano. Agora volta pra aquela ilha do top laner, né, mano? Dragãozinho já já. Eu tô bota dois. Tomei o tanque, tá ligado? Acho difícil eu morrer. Ficando aqui assim. Tô com flash up. Então acho que vai ser drag a próxima porradaria, mano. Tentar fazer um slow punch aqui. Negar esse canhão. Ih, neguei. Ai, cara, eu queria dar ER! Porra! Uhum! Queria dar ER, mano. Saiu do range. Cara, cadê os malucos? Não é possível que eles estão top, mano. Meu amigo do céu, Nida. Você tem que aprender a jogar jungle, tia. Não não não, não, não, não. Não, não, não. Um prazer... Merda, eu vou perder três barricadas aqui, velho. Show, show, dragão nosso, não levaram torre. Vou né? querer me vá agora 10 vida por segundo, acabou passiva do orange shield Só mantém, mano Foi a única play daninha desse pá, mano Ela teve que fazer isso, mas deu ruim, tá ligado? A gente levou a primeira torre de jogo lá na bot lane Pô, os caras querem vir pra cá, chat E é perigoso eu puxar a próxima, só vou descer, mano Nice, peguei a ronga, chat Tem um tempo que eu não ult, hein? Hein? outro. O, o drop Tranquilo, ele vai atravessar a parede, mano Eu vou ficar cara de bobo E o drop, tranquilo, chefe Como estás? Errou você tá, tem que botar um, mano. Ih, cancelei teu will, chefe. Aí fica... Tra... Aí fica complicado, né? Esse CPzão aqui, chefia. Tu quer vir? Tu quer vir? Tu quer vir, porra? Vem então pra porradaria. Caralho! Não fode! Vou só dar B, mano. Meu time vai sair do mapa também, foi por essa porra vai dar B. Cara, tô de modernário, mano 15 jogo, acho que, porra Spark FF, não? O bot ganhou, o mid ganhou O top ganhou, o arco ficou nos games ali, né? Deu uma farmadinha Maneiro, maneiro. O cara não tem quarta cura ainda ninguém tem, mano Eu me curo bastante, brother. Parece que não, mas eu tenho um minivamp aqui e aqui E eu dou porrada em porcentagem okay. de vida Só vai, bate aqui, bate aqui, bate aqui Bora Pô, os caras ficaram mais, chat Ficaram um base mesmo GG. Bom flash, tropinho. Não dá pra fazer isso, cara não tá mais stunned. Didi.